Amigos do Rio Mafra Mix, todos a vocês um bom dia, um bom dia de eleição. Estamos aqui com o João Batista Lopes, ele que é chefe do cartório, 22º cartório da Zona Eleitoral de Santa Catarina. João, hoje é um dia da democracia, um dia que as pessoas vão exercitar o seu direito ao voto, definir o rumo né, do nosso país. E eu pergunto para você hoje aqui em Mafra, essas primeiras horas de votação, quais são as ocorrências, como que está o andamento das eleições aqui em nossa Mafra? É, olá, bom dia a todos. É, nesse começo de, de, de, de trabalho nosso, né, aparecer algumas ocorrências é, com urnas, mas é, todas foram sanadas e é, nesse exato momento é, tudo está transcorrendo, é, transcorrendo normalmente, né? Então a gente não tem nem é, não tem urna é, não não funcionando. É, o que está acontecendo são filas, né? Então é, o processo é meio demorado porque são cinco candidatos e, e, e em razão da, da, da biometria é, é está é, é, fazendo com que esse processo demore um pouco. Mas a expectativa nossa é que até as 5 horas da tarde a gente consiga é, fazer aí a conclusão dos trabalhos e, e seguir para a totalização, para a apuração dos votos. Possivelmente aqui em Mafra, 5 horas, 6 horas da tarde já teremos os resultados aqui, então, segundo o João. João, e, e para aquelas pessoas que têm alguma denúncia, alguma reclamação, quais são os caminhos que devem ser feitos? Então, a gente sempre recomenda que que as pessoas liguem para o cartório eleitoral, né? liguem para poder... É, é, mencionar o que está acontecendo, né, e aí a gente pode acionar o juiz eleitoral, o promotor eleitoral também, né, para poder é, tomar a decisão mais, é, mais é, melhor cabível naquele momento, né, então ligue para o cartório eleitoral e aí a gente é, passa essas situações para o juiz e para o promotor e aí eles são as pessoas ideais para poder tomar as decisões é, necessárias e, e efetivas, né tá certo. O telefone da sessão da, da justiça eleitoral aqui, da, do cartório eleitoral aqui de Mafra, está na descrição do vídeo para você que quiser mais informações. João, obrigado, bom trabalho para vocês e estamos à disposição. Obrigado, eu agradeço né, e espere, esperemos que é, a, a, tudo siga normalmente bem aí e, e dê tudo certo no final. aí É isso que a gente espera. Obrigado. Obrigado, João. Conversamos aqui direto do cartório eleitoral de, de Mafra, que também... É... O cartório que é responsável pelas eleições de, da nossa cidade, o verificação de votos, a, a, ver as denúncias, as informações, tudo aqui. Então, aqui é o local que a gente vai estar durante todo o dia, toda a tarde também em Rio Negro, para acompanhar, trazer todas as informações para você que segue a gente. Lembrando que lá no nosso site, o riomaframix.com.br, nós estamos atualizando a minuto a minuto as informações, o que está acontecendo, o desdobramento das eleições, você pode... Pode acompanhar em primeira mão com o nosso time de jornalistas. A gente fica por aqui e volta a qualquer momento o Rio Mafra nas eleições 2022.